O mercado é esse daqui, ó. A gente vai vir em esportes virtuais, vai selecionar aqui esse placar. Fala, rapaziada, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde ou madrugada para você, beijo aqui na área. É, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal. Eu preciso muito chegar nos meus inscritos, falta pouco agora, então eu preciso que você me ajude aí. Muita gente vê o vídeo, muita gente curte o vídeo, pouca gente se inscreve, então dá aquela moral, aquela força, curte o vídeo. Hoje eu estou sem camisa, porque está um calor absurdo, não estou conseguindo nem ficar de camiseta aqui. E vamos mostrar para vocês aqui esse mercado, que é pouquíssimo explorado. É até difícil achar conteúdo sobre ele aqui no YouTube. É um mercado que bate muito aqui no futebol virtual. É, vamos lá aqui para minha tela, vocês já estão vendo aí. O, merc o mercado é esse daqui, ó. a gente vai vir em esportes virtuais... Vai selecionar... Aqui, esse placar... Esse placar não, né? Esse resultado... Enfim, esse mercado. Ele serve tanto para essa liga aqui que eu entrei, como para outra, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, vamos lá. O mercado é esse daqui. É o de... Ah! Antes a gente falar do mercado, é, aproveita, nos últimos dias da promoção do grupo VIP, é, a atividade está monstra, vários feedbacks positivos. Ainda está reais até esse próximo domingo agora de fevereiro, que se eu não me engano é dia 20, tá? Dia 20 de fevereiro, 10 reais. Depois o preço vai aumentar, é R$10,00 por mês, tá? Depois o preço vai aumentar. Então aproveita que o grupo pode te ajudar nessa estratégia aqui. Então aqui eu selecionei um jogo é, distante, só vou selecionar aqui na verdade, um jogo distante, para dar tempo da gente conversar. Não repara que o delay também na minha voz, que eu estou no, no outro notebook, e aí esse notebook não é uma abrasteio. Então O mercado é esse daqui, ó. a gente vai fechar aqui, fechar, fechar. Vou explicar para vocês como é que ele funciona também. É esse daqui. É o um mercado de handicap, tá? Como é que ele funciona, esse mercado? A entrada... Eu não vou explicar o mercado inteiro, porque não faz sentido agora, mas o que a gente vai fazer é isso daqui. A gente vai selecionar para o visitante ou para o mandante esse menos um. Vou selecionar aqui só para vocês verem. São odds boas, são odds normalmente de 5 para cima. tá? O que, que isso significa na prática? Que o visitante ou o mandante tem que ganhar o jogo por dois gols de diferença. É o jeito mais simples de entender. Então, nesse exemplo aqui, que a gente foi no Burney e nesse outro time aqui. Se o jogo for 2x0 para alguém, 3x1, 4x2, 5x3, qualquer resultado que dê dois gols de diferença é green. E esse não tem meio termo, é green, tá? Ou é green ou é red. Então, 2x0 para alguém é green. Então, se você gosta de operar, de repente, no over 1.5, você pode colocar uma moedinha aqui, porque 2x0 para alguém é um dos resultados que mais bate, tá? É, o robô, meu robô no grupo, pode te ajudar nisso, porque ele é voltado para o over 2.5. Então, com certeza, ele vai pegar vários jogos assim com esse resultado e aí pode te ajudar, se você não conhece esse mercado, se você chegou até aqui, já sabe daquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Valeu!